Eu já trouxe diversos vídeos de gaiolas aqui no canal para vocês. Mas hoje eu vou mostrar essa gaiola da Small Rig para Euser, que é sensacional e um pouquinho do que ela pode fazer. Dentro da caixa você vai encontrar apenas a gaiola, mas você pode estar tá comprando separadamente outros acessórios para estar tá colocando nela, tá? acessórios como esse handle universal que você pode estar usando para levar a sua gaiola e também para adicionar mais algumas coisas a ela eu montei aqui um setup para vocês bem bem bem exagerado né mostrando exatamente o que a gaiola oferece né para quem nunca teve uma gaiola e tá pensando em comprar uma ela é um ótimo acessório para você que precisa anexar vários acessórios na sua câmera tá nesse caso eu coloquei um LED, um monitor e também um gravador. Então se você tem um espaço muito pequeno e precisa colocar diversos acessórios, a gaiola com certeza é uma boa aliada para isso. E aí, curtiu esse vídeo? Então deixa seu comentário e não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.